Olha só, fui na casa de ração e falei que ele está, que o Rex estava com muita pulga, com muita pulga. Aí pedi eles um remédio para pulga. Aí eles me deram esse aqui para filhote, um remedinho para evitar a pulga para filhote. Eu e falar para um partir no meio. Eu parti no meio e vou dar a ele o um remedinho para pulga. Vamos, fica tomar um remédio para pulga. Vão Vão tomar Gente, ele já tá começando a andar Ele tá chorando, sentindo a falta da mãe dele ó. Tá procurando a mãe dele Eu vou dar o um remédio pra ele Gente, eu vou dar remédio assim pra ele ó. Colocar dentro da boquinha dele Vamos ver se ele vai engolir Colhe, Rex Ó, vamos de novo A boquinha dele é tão cheirosinha Não tem mau hálito Aí, ó, coloquei dentro da plantinha dele. Continua levantado até ele engolir. Tá gelado. Tá gelado, vai sair. Vai sair? Vou pôr de novo. Ele tem que engolir, gente. Engole, bebê. Quer dar mais chegueiro? <risos> Garcinha. <risos> ele é o um Kangorico, né, filho? Nossa, Deus! Seu pai não é bom pra dar reporte. Ah, tá na boca dela ainda, olha. Agora. ele tá gostando, não. Oh, <risos> Gole, meu filho. Agora, bebê. Ah, deixa eu. Até claro.